I'm going to go to E o Final Futuro possibilitam às pessoas, infelizmente, poucas que estão aqui, de ver a extensão do Festival do 11 Festival Internacional de Cinema da Menção de Cinema, que é um dos mais importantes do mundo, neste certo que e que é uma possibilidade como disse se que é rara, que digo, que poucas receitadas eh, que nós três tiveram de, esta possibilidade. Eh, hoje, durante o dia, passaram por aqui já há algumas centenas largas de crianças que acompanhamos por pessoas que têm visto o programa de 17 e que há especialmente. Agora uh, temos aqui uma, uma representante da Comissão Organizadora uh, do Sinanima, em vida, e uh, o realizador Checa Bovaco, Giribar, uh, uh, que nos vai uh, apresentar a retrospectiva da sua obra. Uh, penso que eu que um pouco a Sinanima da de Animação, depois aqui da de falar mais sobre o assunto do que eu que é um dos mais importantes realizadores da atualidade e, e, e, e, e deixa que eu vou ver. Então, pega a técnica que foi iniciada, pela proposta por Chiprinho, que, é, que foi é um grande cena é de animação, e dá-lhe a uma terra volta, pensando só técnica da Mario Leto, mas foi uma mistura animando tudo aquilo que eu vou ver. Ou seja, eu, por exemplo, farei animação não só com marionetes tão clássicas, que seria é, a técnica do é experimento, mas com todos os objetos que nos rodeiam. E dá-lhes uma personalidade, dá-lhes um modelo, psicológico.